Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom, nesse vídeo eu irei mostrar para vocês Como fazer uma uma workspace de trabalho em desenvolvimento tá? É, vou instalar aqui com vocês as melhores ferramentas que a gente pode utilizar em desenvolvimento web E eu espero que vocês gostem Deixem um joinha e vamos para o vídeo Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nos, é no... Eu estou aqui no Ubuntu 18.04, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, basicamente, vai ser instalar o VS Code. Bom, como vocês viram aí no, na descrição, a gente vai instalar o VS Code, MySQL, MySQL Workbench, PHP 7.2 FPM, o Nginx. E a gente também vai configurar ele. Bom, não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente, aqueles que não sabem, né? o Nginx ele é como se fosse o Apache ele basicamente é ele quem cria a, a parte de mostrar na tela do do navegador tá então ele é onde a gente basicamente cria todo o servidor e o PHP 7.2 FPM é ele quem gera o PHP é, não sei se vocês sabem também mas o PHP ele é gerado no servidor e ele só mostra os resultados no navegador Por isso que não é possível obter os, o código que é criado Assim que você visualiza o código da tela na, No inspecionar, no elemento e tudo mais no navegador Bom, e o entrando um pouco em detalhe também O Workbench, MySQL Workbench Ele basicamente, o que, que ele é? Ele consegue... É transformar aquela parte de código do nosso MySQL e transformar em visual com tabelas e interações bem mais práticas tá? isso ajuda muito assim que você desenvolve bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser instalar o VS Code vou abrir então o meu terminal bom, estou no site do VS Code e eu também estou no Linux né? então eu tenho que vir aqui e baixar no Linux Aqueles que estão no Windows é, Muitas coisas aqui que a gente vai fazer Não é recomendado que você faça Basicamente as únicas coisas que são compatíveis aqui Tanto quanto no, no Linux, tanto quanto no Windows Seria o VS Code e o MySQL tá? é, No caso seria o MySQL Workbench Também Então o MySQL e o MySQL Workbench Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser adicionar o um repositório Deu erro Primeiro, Tanto é que, é como o, o sistema ele ainda está novo Eu tenho que é, instalar o curl. Então, sudo apt-get install core. Deixa eu colocar minha senha Assim que instalou, a gente vem aqui, copia e a gente também adiciona alguns pacotes de cache. Manda atualizar para ele pegar todos os pacotes. E a gente instala então, enfim, o VS Code. esse vídeo foi uma recomendação de alguns amigos meus que preferiam ajuda para fazer uma instalação de uma uh, de uma área de trabalho, né, uma work, workspace de desenvolvimento web, tá? Então sai um pouco do contexto do canal, sim, mas ajudam aqueles que precisam. Bom, VS Code está funcional. tá aqui ele. Agora vamos instalar o MySQL. Para instalar o MySQL você só precisa fazer sudo apt-get install mysql-server Enquanto está fazendo o download aqui no terminal, eu também vou baixar o MySQL Workbench direto do navegador, tá? Você seleciona o seu sistema operacional e a gente seleciona aqui a versão. Você Pode clicar em fazer login ou apenas iniciar o seu download. Bom, vamos entrar dentro de downloads, vamos instalar o pacote do Workbench. Para fazer isso, como a gente baixou o .deb, a gente pode fazer dessa maneira. Certo, então agora temos o Workbench funcional. E agora vamos instalar o PHP 7.2 FPM. Enquanto está baixando aqui, vou mostrar para vocês que a gente pode acessar o banco de várias maneiras. Mas o que eu recomendo vocês é o seguinte: enquanto está fazendo download aqui, a gente vem por aqui. Bom, a gente pode acessar o MySQL apenas com sudo MySQL e a gente tem acesso total ao banco de dados, tá? O que eu recomendo que vocês façam é o seguinte. A gente precisa criar um usuário, e é bem simples criar um usuário. Você só precisa criar, é, acessar o banco de dados, você vem então e digita create user você dá um nome ao seu usuário no caso vou chamar de joão e aqui a gente pode colocar o endereço dele no caso localhost e a gente aqui então coloca a senha do usuário funcionou e a gente tem que garantir todos os privilégios para esse usuário acessar todas as tabelas e os bancos de dados no, no MySQL. Bom, no meu caso estarei fazendo isso, mas tem como fazer é, esse usuário acessar determinada banco de dados, determinada tabela, enfim. bom funcionou tá e basicamente a gente então pode sair e a gente pode digitar a seguinte comando mais que l o usuário que você acabou de criar menos p e você coloca a sua senha no caso é cachorro e assim você consegue conectar recomendo vocês que façam o seguinte como a gente já fez o usuário aqui Recomendo que vocês criem uma nova conexão no Workbench, vamos dar o nome de setup, hostname mesmo, localhost, usuário, usuário que você acabou de criar, você clica aqui então em test connection e você pode salvar a sua senha no keychain, que é do próprio é, Workbench. A senha é show, como vocês viram escrevendo ali. Bom conectou clique em ok você tem aqui o mysql prontinho é para ser executado essa tab essa esse terminal você pode fechar vamos voltar a esse terminal aqui bom ainda falta instalar o nginx e configurá-lo bom é, aqueles que não sabem é, o php ele funciona como um serviço então basta você digitar systemctl systemctl status php 7.2 fpm e aqui você tem a seguinte informação PHP 7.2 FPM, ele está funcional, ele está ativo e está rodando. Bom, e agora vamos instalar então o Nginx. Como vocês podem perceber, é, esse sistema aqui que eu estou utilizando, ele nunca teve outros comandos. É, eu não não cheguei a instalar nenhuma Apache nem nada bom então basicamente o o, o Nginx, ele está somente ele no sistema o qual vai garantir que não tenha conflito com outro é, com outro sistema de desenvolvimento no caso se você tiver esse conflito basicamente você precisa fazer o quê? Você basta digitar sudo systemctl disable no caso o nome do serviço apache 2 caso você tenha esse erro aqui no meu ele não vai funcionar porque eu não tenho uma parte tá bom e agora falta configurar o nginx para você configurar você precisa é, normalmente muitas pessoas utilizam o nano mas eu gosto de utilizar o vim então sudo apt-get install vim, o vim é um editor de texto, o que a gente vai fazer basicamente é o seguinte, a gente vai configurar as regras e a própria programação do nginx para isso a gente vai acessar um arquivo e a gente vai modificá-lo, sudo vim etc barra nginx barra sites available barra default o default é o nosso arquivo bom o que a gente vai mudar é o seguinte nós vamos adicionar o php ao nginx Basta você clicar em insert no seu teclado, excluir todos os comentários daqui, adicionar um hashtag ao fastcgipass, agora a gente não vai entrar em detalhes, e aqui em fastcgipass unix, e a gente adiciona então o nosso php, no caso é o php 7.2. Também vamos fazer uma pequena modificação aqui, bom, esta modificação permite que o é, Nginx detecte que o seu sistema tem alguma coisa com PHP. Normalmente quando você acessa algum site o index.html ele abre como é, início. E se você não tiver o .html, você pode ter o PHP. E assim funciona da mesma maneira. Ele basicamente, ele acessa o site e assim que ele acessa, ele abre o index. Para fazer isso, você precisa adicionar também o index.php. Aqui é a nossa pasta do projeto. Muitos colocam o seu projeto aqui. Mas é por preferência alguns casos a gente pode fazer alguns testes e tudo mais e eu recomendo que você coloque o seu é, projeto dentro de documentos para que isso bom assim que você acessa os documentos você pode fazer um git clone de algum projeto seu assim que você faz esse git clone você pode ter tanto quanto o acesso do seu VS code tanto quanto o acesso do seu Nginx, basta você digitar um ctrl s e assim ele salva, bom isso também é de preferência ao desenvolvedor, não vou entrar muito aos detalhes, feito isso, basta você apertar ESC, digitar dois pontos, WQ, normalmente eu utilizo exclamação para forçar, mas no caso não é preciso. WKLWrite que ele write and Kit, então significa para você escrever e sair. E assim ele está funcional. Basta você vir aqui no localhost, você vai ver que ele abriu welcome to nginx e você pode colocar também outras pastas, tá? Uma coisa importante é que a gente pode verificar a integridade do código que a gente acabou de modificar dentro do nginx. Um comando muito interessante é o sudo nginx-t. Este comando, ele refere ao programação, à programação que você acabou de fazer no arquivo default do sites available. Você pode ver que todas as sintaxes estão é, com sucesso, então o teste é, está funcional. Bom, o vídeo é esse. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça do joinha, se inscreva no canal e até mais. Valeu!